Bom dia seus lindinhos, boa tarde, boa noite Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Com uma dica super especial para vocês, fechou? Essa dica vai para qualquer carro, tá? Então, qualquer carro que use radiador, água no sistema para resfriar Eu digo isso por quê? porque tem os Fuscas, as Kombi, esses carros que não usa, certo? Você pode fazer isso para melhorar essa é uma dica que um seguidor meu passou para mim, no meu Instagram. Eu fiz o teste, porque eu sou curioso. Funcionou muito bem. O carro reagiu muito bem. Até ajudou no resfriamento do carro. Estou falando do que? Para quem não conhece, isso aqui se chama óleo solúvel. Para que, que serve isso? Isso aqui usa em... Pessoal que trabalha com torno, com usinagem, essas coisas. Ele é um óleo... Ele não, quando você compra o óleo em natura Você vai lá e compra Ele não é branquelo assim, aguado assim ó. É que esse aqui já está diluído, tá? Ele é um óleo, parece um óleo de cozinha, sabe? Um óleo normal E aí você dilui conforme a proporção de cada marca Cada marca vai estar tá lá escrito lá atrás, diluído, tal, disso aqui A quantidade, tipo uma tampinha, é, tantos ml para tantos de água Você dilui ele na água Aí ele fica assim branquelo, certo? O meu já tá diluído, que eu uso nas brocas aqui Quando eu vou furar inox e tal O que que eu fiz? Catei esse diluído Coloquei duas tampinhas dessa daqui Dentro do sistema do radiador aqui, ó Abri aqui Catei duas tampinhas dessa aqui Essa tampinha aqui Pô, não sei quantos ml dá, mas ó O tamanzinho dela tem duas tampinhas dessa. Não tem uma quantidade certa. Tipo, ah, se eu colocar um pouco a mais, um pouco a menos, vai dar problema? Não, não vai dar. Coloquei duas tampinhas dessa. Aqui dentro. Rodei com o carro uma semana, mais ou menos. Rodei mais ou menos aí uns 150, 200 quilômetros. que eu fui para São Paulo umas duas vezes com o carro. Já senti muita diferença. O, tipo, o meu carro, o ponteiro, como ele não tem é, o marcador... Digital, de temperatura, você vai pelo ponteirinho original lá, né? Ele sempre ficava para cima do meio. Quando eu coloquei isso, ele ficava no meio certinho. E outra, quando a ventoinha ligava, ele esfriava muito mais rápido. Fora que limpa todo o sistema. Eu já vou mostrar para vocês, tá? O que que eu fiz? Coloquei duas tampinhas dessa. Rodei com o carro. E... Agora parei, pra quê? Pra limpar o sistema Agora eu vou fazer o quê? Vou desmontar o radiador ali e tal Pra quem for fazer isso o carro já tiver montado Não precisa arrancar o radiador fora Só arranca as, mangue as mangueiras e lava Eu vou arrancar o radiador fora porque eu já vou aproveitar Já vou jogar uma tintinha aqui em cima ó, Que tá meio feião Eu vou jogar uma tintinha e tal Já pra deixar bonito Como eu tô refazendo todo o cofre dele Eu já vou aproveitar e fazer isso Certo? Pra quem não for fazer isso só solta as mangueiras Lava ele Enfia a mangueira ali dentro Lava bem e tal Fecha todo o sistema Coloca as mangueiras Coloca mais duas tampinhas de novo Põe para rodar Pode fazer que eu garanto Depois que eu fiz isso lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Vai lá Bidu Garage Apareceu um monte de gente comentando que Os pais já usavam nos caminhões antigamente tal, pá. É isso Essa é a ideia Mandar as ideias para frente. Tá certo? Vou mostrar para vocês ali. Como é que tá a água. A água tá limpinha, limpinha, limpinha, limpinha, limpinha. Ó. Tá vendo? A sujeira ficou tudo lá embaixo. Opa. A sujeira ficou tudo lá embaixo. Por isso que é importante. A gente. Desmontar o sistema. Desmontar não, né? Lavar o sistema. Se você. Não quer arrancar o radiador, tal. Solta a mangueira aqui. Solta a mangueira lá de baixo. Enfia aqui a mangueira aqui, ó. A mangueira de jardim ali que você usa para lavar o carro, essas coisas. Deixa escorrer um pouco. Mesma coisa você faz aqui, ó, no sistema. Ó. Enfia a mangueira aqui dentro dessa mangueira aqui. Lava tudo. Arranca o reservatório, lava. Se quiser trocar para deixar o reservatório com aquela água limpinha. Ou se você quer colocar um aditivo. Pra sempre ficar Quantas vezes você já não colocou aditivo no carro Roda uma semana, duas semanas A água já tá toda suja Toda amarelada Não fica aquele aditivozinho Cor de rosinha, ou azul, ou verde, né? É isso que acontece Porque o sistema tá sujo Então primeiro você limpa o sistema Depois você vem com o aditivo você vai ver que seu... vai ficar top Fechou? Agora eu vou desmontar tudo aqui E fazer o procedimento Como a água tá limpinha, ó. Ó, tá vendo a sujeira, ó Toda a sujeira decantada Ficou tudo ali embaixo, ó Essa sujeira tava toda no sistema Esse óleo Quando eu falei que eu ia fazer isso no meu Instagram Passaram essa dica Teve bastante gente que falou que não ia funcionar Que ia virar uma pasta Que ia virar um, sabe? Uma porcaria E como eu sou curioso, eu falei Eu vou arriscar, não tô nem aí Ó, super deu certo Fechou? Nunca deixe de tentar Agora aqui, que nem eu falei para vocês Como esse vai ser um videozinho mais explicativo Videozinho rápido, com diquinhas Ó Enfia a mangueira aqui, ó Liga ela, deixa escorrer bem Depois você enfia aqui, ó Liga, deixa lavar todo o sistema Que ela vai sair lá embaixo na bomba d'água Tá certo? Depois você monta tudo. Se quiser colocar um, um, um reservatório novo, coloca. Se não, você lava o seu. Põe, monta, coloca água. Ah, você usa água desmirlenazizada? Não. Aqui em casa tem poço. Eu uso água de poço normal. Certo? Coloca duas tampinhas de óleo solúvel. Acabou, filho. Depois vocês só deixa aí no comentário aí Que vocês vão ver só como funciona Como o carro muda a temperatura Muda tudo, certo? Esse é um diquinho É um videozinho mais explicativo Mais uma diquinha top aí para vocês fazerem no carro de vocês Que pode fazer sem medo Que vai funcionar, certo? Um grande beijo para vocês Fiquem todos com Deus Tchau